Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e esse é o Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar, de fazer suas perguntas para os executivos das companhias das quais você é sócio. O nosso convidado de hoje é o Caio Moraes, que é vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Positivo Tecnologia. Tudo bem, Caio? Tudo bom, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Prazer é todo nosso. Caio, é o seguinte, o chat já está bombando, um monte de gente fazendo pergunta, assim que é legal. E, na verdade, o comentário sobre a nossa live começou na, do fechamento de mercado, quando eu avisei para as pessoas que teria esse nosso encontro aqui, o pessoal falou Ah, positiva é a empresa mais descontada da Bovespa, do Ibovespa. Então, para quem não sabe, vou conversar aqui, já vou começar falando que, a ação, que é a Pose 3, está mais ou menos em queda de cerca de 40% no ano e o Ibovespa com queda de menos de 10%. Na sua opinião, por que, que isso acontece? Bom, obrigado pela pergunta, a pergunta é boa, é pertinente. né? Uh, eu acredito que, que, que esteja mais relacionado com o momento de mercado. Né? O mercado, na verdade, ele não está muito comprador para empresas uma característica como a nossa, né, embora há que se fazer uma diferenciação, né, entre empresas de tecnologia, né, que são, tem mais aquela característica de startup, né, que, que não gera caixa, né, não é o nosso caso, né? nós estamos no mercado desde 2006, né, no novo mercado, né? a IPO foi feito nessa época, e, e a gente gera caixa já há bastante tempo, né, é uma empresa bastante, bastante saudável, né, nos últimos anos a gente tem gerado mais caixa, tem crescido, né? mas, enfim, o mercado muitas vezes acaba misturando um pouco, né, As, os canais acabam penalizando empresas, né, não separa de fato, né, o joio do trigo, mas no, no, no final das contas a gente está bastante confiante que, que a ação vai voltar a performar, né, é, nós inclusive é, reforçamos um programa de recompra até com parceiro externo, né? Justamente por ter essa crença, né, que, que existe esse desconto, mas que esse desconto ele vai ser reprecificado em algum momento com essa nossa contínua entrega de bons resultados trimestrais, né? Já já são seis trimestres seguidos né? de, de bons números, né? A gente deve agora no segundo trimestre também, né, anunciar um, um bom resultado. Então isso é uma questão de, de tempo, né? Realmente para a empresa ser valorizada ao seu justo valor. Mas tem toda essa condição de mercado também, a, a Bovespa, como você bem colocou, ela está caindo. Né? Se a gente excetuar é da Bovespa né? alguns valores de commodities, e bancos, etc., ela estaria tá caindo muito mais. Né? Então, também tem isso, né? os 10%, é, é, é, ela esconde duas realidades. Uma, são empresas que realmente é, não caíram tanto, estão performando bem, e outras, o restante do mercado, os mal e demais empresas que estão caindo mais do que isso. Agora, Caio, vou aproveitar, já vou engatar aqui uma pergunta do Paulo Pi. Ele diz o seguinte, dado o grande desconto na cotação da POSE3, a companhia não constitui um novo programa de recompra de ações. Você citou aí agora na sua resposta que vocês reforçaram esse programa. Será que tem espaço para um reforço ainda maior? Eu não sei se o Paulo já estava sabendo e pergunta de um adicional, mas vocês pensam em incrementar ainda mais esse programa? Explica para a gente como é que está sendo. Perfeito. Veja, nós temos um programa em aberto, né? A gente anunciou uh, logo no, no, no, no, quando a gente soltou o resultado do primeiro trimestre que a gente estaria uh, recomprando ações uh, através de um parceiro financeiro, né? Estaria executando essa, essa, essa recompra né? pela pela pela uh, pela Positivo, né? É um parceiro financeiro, é um banco. Uh, na verdade, é um, é, um, é, um, é, um, é um trade chamado Equity Swap, né? Que está em curso uh, e a gente já está recomprando né? no, no, no, no, no limite do, do, do, do que permite, né? Uh, o cálculo do, do, do, do, do, do, da porcentagem do free float menos as ações de tesouraria. Então, já está sendo feito. Né? E, mais uma vez, eu reforço que isso é, é, é baseado na crença que, de fato, né, o papel está descontado. É, vocês estão entrando também na na área de soluções de pagamentos, queria saber como é que isso, qual a importância disso hoje no balanço de vocês e quais os próximos passos para crescer ainda mais. Porque esse é um setor meio polêmico, é, polêmico no sentido que a gente viu, assim, de repente a concorrência aumentar demais, empresas que pareciam fortíssimas deram uma emagrecida violenta. Então, como é que vocês estão fazendo uma estratégia nesse setor para poder crescer de forma consistente? Perfeito. Veja, esse é um setor que no qual a gente opera já há alguns anos, né? a gente foi pioneiro junto com a, com a Cielo no projeto de máquinas inteligentes, máquinas inteligentes, somos líderes nesse, nesse segmento né atualmente, uh, estamos crescendo com outros parceiros, a gente tinha uma exclusividade uh, com a Cielo até meados do ano passado, agora isso expirou, né, já expirou desde o ano passado, a gente tem conquistado uh, uh, novos parceiros, parceiros grandes, Stone né um dos nossos parceiros atualmente, né a gente deve anunciar mais algumas parcerias ao longo do ano, até o final do ano. Ou seja, um crescimento importante. Nós tivemos uma receita na parte de soluções de pagamento que engloba aqui o hardware, né, principalmente, e também receita de serviços, que tende a crescer, né, com a nossa expansão também e com novas parcerias, a receita de serviços tende a crescer, que é uma receita com mais maiores, inclusive. Né? Nós fizemos uma receita total nesse segmento de negócio no passado de 80 milhões de reais, e só no primeiro trimestre desse ano a receita foi de 57 milhões. Né? Então, isso demonstra já um crescimento importante. né? A gente deve acelerar também ao longo do ano. Né? É uma, uma avenida de crescimento importante para a gente. Né? Nós acreditamos estar bem né, posicionados, conquistando novas parcerias, crescendo na né, principalmente no segmento de, de máquinas inteligentes, mas temos agora um portfólio até mais completo. A gente, através de uma parceria com um dos grandes fornecedores de hardware mundiais, a NextGo, a gente também está fornecendo soluções para máquinas de pagamento mais simples, né? não, não só as máquinas inteligentes. Então, de fato, é um, uma vida importante para a gente, a gente deve crescer bastante esse ano e nos próximos anos também. Kelly pergunta como é que é positivo consegue competir com a Dell no Brasil. Veja, nós competimos com todas as grandes multinacionais e com os grupos nacionais também. Né? O segmento né, de, de hardware, né, principalmente o hardware de computadores, é um segmento que é regido pela lei da informática, Uh, que, na verdade, faz com que todas as empresas que vendem volume no Brasil, vendem quantidade importante né, de dispositivos, de computadores, no caso, uh, uh, tenham que ter presença local para poder ter as vantagens tributárias. Né? E a gente compete igual para igual com todas as multinacionais porque a gente conhece muito bem o consumidor, seja um consumidor uh, de varejo, um consumidor final, né, que, que, que, que se vende através do varejo, seja um consumidor corporativo, seja o governo também, para o qual a gente vende já há bastante tempo, né? Uh, Uh, e também, nós compramos muito bem. A gente compra do mesmo ecossistema asiático do qual a Dell compra. Né? Temos presença bastante forte, tanto uh, no, no ecossistema chinês, em Shenzhen, quanto no ecossistema de Taiwan. Né? Uh, e, enfim, a gente navega muito bem nisso e conhece profundamente o nosso consumidor. É por isso que a gente consegue realmente competir de igual para igual. O Velby faz a seguinte pergunta. Se as urnas eletrônicas têm prazo para colocar em voto impresso. Então, antes de eu passar essa pergunta para você, eu queria só falar com o pessoal que vocês vão faturar quase um bilhão de reais com urnas eletrônicas esse ano, não é? É, uns 900 altos, exatamente. 900. E essa coisa, o Velber, uma tinha um, um, um projeto no, no Congresso que sugeria que as urnas eletrônicas também imprimissem o voto, mas isso não foi, não passou, isso não foi aprovado, então isso não vai rolar. Então vai ser a urna é, eletrônica normal, digamos, que a gente está acostumada nessas eleições. Então, agora sim, te passo a pergunta, o Caio, com esse tipo de, de ruído que é criado em torno da urna eletrônica, isso mexe de alguma forma com vocês? Ou isso é contrato criado, é, fechado há muito tempo, isso aí passa direto, vocês nem se importam com isso? Esse tipo de ruído tem alguma importância nesse... tipo? Porque é um faturamento bem expressivo para vocês esse ano. Exato. É, nós, nós, nós ganhamos o, o contrato para esse ano, para as eleições de 2022, e ganhamos também um contrato de mais 176 mil urnas para as eleições de 24 que a gente deve fornecer em 2023. Né? Então, são duas etapas aí, né? De fato, o contrato é importante, são dois contratos importantes, né? E a gente, enfim, segue exatamente o que foi especificado pelo TSE, né? Nós uh, produzimos o hardware, né, com todas as especificações técnicas, e segurança, etc., e fornecemos ao TSE. Né? Então, para a gente, é uma, a gente fica um pouco fora dessas discussões todas, né, como sendo simplesmente o fornecedor do hardware, né, do, do equipamento, com todas as especificações técnicas que nos foram pedidas. Né? Então, aproveita e conta para a gente. Isso muda, vocês já tinham já tinha fornecido urnas eletrônicas antes, ou só Não. a partir da eleição de agora e, da, e a próxima? Exatamente. O primeiro fornecimento foi agora para as eleições de 2022. Ah, tá. Então, então você não saberia dizer de diferenças na, nas funcionalidades, nas características das urnas de da agora para as últimas eleições. Você não saberia dizer isso para a gente? Não, na verdade, é um projeto que sempre vai sendo aprimorado. Né? O próprio Sim. TSE aprimora o projeto. Né? Então, nós oferecemos um equipamento que, que, que, que tem... Né, características técnicas aprimoradas né, mas de fato é o, nosso, é o nosso primeiro fornecimento nessas eleições Então, difícil comparar né, com, com, com o que se tinha antes né? é seguro ou não? <risos> veja, o equipamento que nós fornecemos é um equipamento que segue exatamente as, os protocolos de segurança que são muitos, né? são muitas etapas de verificação de segurança que nos foram pedidas né? então a gente tem bastante confiança com o equipamento bastante, bastante performante e bastante seguro <risos> O, Par, o Paradiso, aqui, colocou várias mensagens elogiando vocês, ele, ele parece que é um, já um investidor de longa data, ele fez uma pergunta também. É, saiu no Diário Oficial de São Paulo a homologação da Positiva na licitação do final de 2021 da Prodesp SME para fornecer notebooks no valor de 600 milhões de reais. Ele pergunta se isso entra nos números do segundo tri de 2022. Veja, o contato da Prodesp entra durante o ano, né? uma parte deve entrar no segundo trimestre, a maior parte no terceiro. Tá, joia. Ele fez várias, várias mensagens... Ah, tem uma outra pergunta aqui do Paulo Pi. Do valor da licitação das urnas eletrônicas, voltando a falar das urnas, quanto já foi contabilizado no balanço e quanto ainda será refletido nos próximos trimestres? Perfeito. Veja, o fornecimento de urnas, ele é basicamente no primeiro e no segundo trimestre, uma parte bem menor no terceiro, né, do hardware, né? No primeiro trimestre, nós já contabilizamos uma receita de 430 milhões. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. O Paulo também pergunta, ele disse que a venda de computadores cresceu 6% no primeiro tri. É esperado um comportamento favorável também para o restante do ano? Veja... O crescimento de computadores no Brasil ele se deu né, nos números já realizados né, e deve se dar ao longo do ano, muito puxado pelo mercado corporativo né, e pelas compras também do mercado público. Né. O mercado de varejo esse ano ele, ele deve decrescer em relação ao ano passado, os computadores. Né. Nós tivemos, obviamente, até muito, muito uh, impulsionado pela própria pandemia, o né, uh, um mercado de varejo, um mercado de consumo muito forte nos últimos uh, trimestres, né, até... Até o, até o começo do quarto trimestre do, do, do, do, do ano passado. Né? Aí, a partir do quarto trimestre do ano passado e no primeiro trimestre desse ano, houve uma queda, né? que foi refletida nos nossos próprios números, né? a queda do mercado de varejo foi bastante significativa, mas no nosso caso foi mais do que compensado pelo forte crescimento do mercado público e do mercado corporativo. E essa deve ser a tônica do ano. Né? A gente deve ter um crescimento, sim, uh, em computadores, mas muito puxado por, por, pelo, pelo mercado corporativo e mercado de governo. Mas, é, mas, como é que, mas vocês estão tentando correr atrás desse mercado é, de pessoa física de alguma forma, já que a gente está vendo né, um, um achatamento aí do consumo, juro elevado e tal, ou você é, simplesmente espera essa fase passar e fica apoiado nas vendas corporativas e do setor público? É, é preciso correr não. atrás da pessoa física ou não? A gente briga, o, a boa briga em todos os segmentos. Né? É claro que a gente está inserido numa situação de mercado mais, mais, mais, mais difícil, né? mercado bastante concorrencial, né? concorrência é a mesma né? que sempre existiu, né? mas um mercado um, um pouco mais difícil. Né? Então, claro, nós brigamos essa briga também, brigamos em todos os mercados. Né? O bom é que esse ano a gente não depende, né? e já há algum tempo, né? não dependemos apenas de um mercado não, e não dependemos do mercado de varejo mais. Né? A gente tem uma diversificação hoje que nos permite, uh, uh, durante uma, uma situação de varejo mais deprimida, crescer, inclusive aumentar a rentabilidade, muito apoiado nos outros dois mercados, nos quais a gente está tendo um crescimento muito forte e vai continuar tendo ao longo do ano. Esse, essas vendas para o setor público não são apenas diurnas, né? a gente já mesmo falou é. aqui, veio uma pergunta sobre uma outra, o outro negócio que vocês fecharam, que tipo de acordo é esse, quanto que é importante no balanço de vocês essas vendas para o setor público, que tipo de vendas que vocês fazem? perfeito, é, são, são vendas que são feitas a, a, a partir de licitações né? pregões eletrônicos, a gente participa né? participa num número bastante razoável de licitações, mais ou menos metade das licitações no ano a gente participa tem um índice de vitória também bastante razoável, né? já estamos em segmento há muito tempo, né? sempre, sempre tivemos uma receita considerável né? eu diria que esse ano a receita ela é até maior do que foi a média dos últimos anos né? a parte pública representa historicamente em torno de 25% da receita da companhia esse ano vai ser um número bastante maior né, devido Quanto? de fato né a, a forte pujança desse desse setor né compras muito né relacionadas né por um lado a, a, a Secretaria de Educação que precisam levar a, conteúdo para as escolas né notebooks tablets principalmente em volume tablets é até mais importante que notebook mas também demais autarquias que, que compram bastante aqui os, os, os clientes são os mais variados né Podem ser estados, prefeituras, podem ser uh, esfera federal, né? Prodesp é um cliente que foi mencionado, de fato é um grande cliente, mas também as, as, as empresas de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, Correios, né? enfim, tem uma gama bastante grande de, de, de tribunais, né? são clientes também recorrentes, né? tem uma gama bastante grande de clientes. Mas esse ano qual vai ser o peso? A importância... Do, dos recursos da receita proveniente do serviço público para vocês. Veja, no primeiro trimestre, a parte pública sozinha representou em torno de 60% das vendas, né para ver como realmente está bastante dinâmico isso. né Nós acreditamos que no cômputo geral do ano vai ser um pouco menos, vai ser menos que isso, mas vai ser um número alto. Mais de 50%. Talvez em torno disso. O cartório Rambo, às vezes aparecem uns apelidos aqui bem interessantes, viu? É. Ele diz o seguinte, sou investidor, como está a previsão e realização das vendas? As margens estão mantidas? Na live com o CEO foi falado em grandes expectativas para municípios, estados e eleições. Uhum, perfeito. É, a segunda parte da questão realmente tem a ver com o que a gente comentou agora há pouco, né? De fato, um mercado público muito pujante, com margens boas, né? Então, de fato, o que a gente tem dito para o mercado, né? A gente deve manter um nível de, de, de margem parecido com o dos últimos dois trimestres, né? Quer dizer, um um, um, um, eu diria um low, low double digit, né? em, em termos de EBITDA, né? é o que a gente realmente imagina para o ano como um todo, né? mas com uma grande diversificação. Né? Isso muito apoiado pelo crescimento da parte pública, pelo crescimento corporativo e por um varejo mais desafiador, de fato, nesse ano. O Paradiso pergunta como estão as margens da empresa no segundo trimestre e no ano, se a empresa será afetada. Eu acho que é exatamente isso que eu disse. né As margens elas vão ficar muito próximas do que tem sido a, a, a, a, os, os níveis de margem dos últimos dois trimestres, né? com uma possibilidade até de um, de um, de um certo crescimento na, na segunda metade do ano, com o, o maior peso, de fato, da, da, da área corporativa e, e, e da área pública na, na, na receita. Mas te também, evitua... vamos... Desculpa. Nós, nós também temos a possibilidade de crescer mais no, no, no, no varejo, com a recuperação do varejo, o varejo está se recuperando né? ao longo do ano, e nós temos também uma marca nova de celulares, né, que deve ter um crescimento importante esse ano. Né, a marca Infinix, que é, a, a, a, a, na verdade, propriedade de um grupo chinês bastante forte, é o quarto maior grupo de smartphones do mundo, o grupo Transium. Né, então, a gente deve ter um crescimento também uh, no setor de celulares, né, uh, uh, conhecendo com essa nova marca. Isso também vai nos ajudar na recuperação do varejo que deve ocorrer uh, ao longo do ano. Ah, eu queria muito falar da Infinix, mas antes, só porque eu acho que talvez a pergunta dele era relativa a uma anterior aqui que ele fez. Ele diz o seguinte, pergunta, com a volatilidade do câmbio, como vai se comportar os hedges da companhia no segundo tre? Uhum. Veja, nós, nós temos é, instrumentos de hedge que, que, que, que funcionam independentemente para onde vai o câmbio. Obviamente, é, quando você tem né, variações muito abruptas, né, é, obviamente, você não captura todas as, as, as, as possibilidades... De, da variação cambial, o RED às vezes pode não ser totalmente efetivo, mas nenhum RED é nessa configuração. Né? Então, uh, uh, nós continuamos com a nossa política de RED, né? uh, a gente desvia muito pouco dela, né? uh, ela nos dá flexibilidade pelo fato de não rediar 100% né? uh, daquilo que a gente vende no varejo, por exemplo, a gente tem um RED que, que ele, ele redeia mais né? os períodos mais próximos, né? então o mês em questão a gente tem 100% rediado, o próximo mês 80% e assim vai, é né? uma escadinha. Né? isso nos dá flexibilidade para ir ajustando né? uh, uh, uh, e aproveitando algumas variações do câmbio. Mas, para a gente, não é um problema uh, o nível cambial. O problema realmente é a volatilidade, como ele bem colocou. Né? Nós também adotamos Red Accounting, né? então, uh, uh, nós não reconhecemos em resultado o Red que é mais de fluxo de caixa, né? aquilo que, que, que, que tem entregas futuras, né? mas sim o Red relativo àquilo a, a, a que é consumido, né, e, e, e, e fechado, né, no trimestre, esse sim vai para resultado, mas com a adoção do red accounting, em geral, nós temos, né, muito, pouca, muito pouco impacto de variação cambial, né, claro que quando você tem muita volatilidade, isso pode impactar um pouco o resultado, né, mas quando a gente olha uma janela mais longa, né, essa política de red é bastante efetiva, né, a gente nem tem muito ganho nem muita perda, né. O Caio, e, do, e o celular, conta mais para gente, esse Infinix, porque eu fico achando, assim, eu como leiga aqui do lado de cá, como consumidor apenas de telefones celulares, é, que esse mercado meio que já está dominado. Que tipo de cliente vocês querem? Como é que vocês estão entrando nesse mercado? é Para vender só aqui no Brasil mesmo? Quais são os planos para ter uma nova marca, né uma nova marca de celular? É essa altura do campeonato que, que eu digo que as concorrentes já são tão estabelecidas. Perfeito. Não, veja, de fato a gente vai operar num mercado que a gente não operava até então, nós temos a marca Positivo que pega o um mercado mais de entrada, que é uma primeira venture no mercado mid, mid-high, né? ele pega ali uma faixa de preço que começa nos seus 1.200, 1.300 reais até uns 3.000, 3.500 reais. Né? Essa faixa de mercado é uma faixa que ainda apresenta um crescimento, né? é uma faixa que não é tão bem servida por muitas marcas, né? vamos lembrar que Houve a saída de uma marca relevante desse mercado né, recentemente. Isso deixou de fato um vácuo né, que os próprios varejistas e os próprios clientes finais né, eles, eles querem ver preenchido né, de uma certa maneira. É, claro, existem companhias bastante fortes, bastante estruturadas, né, que, que já tem uma presença muito forte no Brasil, mas nós acreditamos que a gente pode brigar de igual por igual, porque nós temos um, um equipamento muito bem configurado. Né, Uh, que visa um público, talvez um público um pouco mais jovem, um público que, que, que consome né, alguma coisa mais moderna, mais bem configurada, com, com, com, com, com câmeras de alta definição, etc. né Porque o equipamento, de fato, é muito bom. Né? E é realmente a impressão, tanto dos usuários finais, que têm tido acesso ao aparelho, que fazem né, a, a, a, a, a, resenhas muito, muito boas né, em relação ao equipamento, como dos próprios varejistas, que têm uh, tido né, uma, uma, uma, uma aceitação muito boa do, do, do, do aparelho. Você já está usando? Ainda não, mas deve vir algum para mim logo, logo, logo em breve. Você está esperando ganhar isso, né? <risos> posso comprar um na, na, na próxima renovação de celular que eu fizer, com certeza. Então tá bom. O Weber pergunta se os juros altos afetam o resultado da empresa. Veja, sim, né? uh, os juros altos acabam impactando um pouco a linha de resultado financeiro, né? mas a companhia está num, num, numa, numa, num, num, num modo de, de melhor geração de caixa né? ao longo do ano. Né? Claro que a gente, uh, ao longo dos dois primeiros trimestres desse ano, né? uh, a gente tem né, colocado bastante caixa no crescimento. Né? Basta olhar o guidance que nós demos né, de receita, né? entre 5 e 6 bilhões por ano. Isso mostra um crescimento bastante robusto né, que a gente espera nesse ano. Então, a geração de caixa está sendo bastante aplicada nesse crescimento, né? mas na segunda metade do ano, com a entrega dos grandes projetos, seja de governo, seja dos corporativos, né? uh, e com o recebimento desses grandes projetos também, e das urnas também, a gente começa a ter uma geração de caixa mais robusta e começar a pagar mais dívida, inclusive. Né? A gente quer realmente começar a pagar mais dívida bruta, né? uh, uh, uh, diminuir a alavancagem ao longo do segundo trimestre, e com isso conseguir reduzir né, o impacto né, uh, uh, uh, das despesas financeiras do resultado da companhia esse, como esse, é que tá, esse tá esse hoje o tipo endividamento da empresa o perfil dessa dívida veja nós estamos com uma alavancagem bastante sob controle né? nós fechamos o, o primeiro trimestre com uma alavancagem em torno de uma vez e meia a gente deve crescer um pouquinho né no, no segundo tri para depois cair mais ao longo da segunda metade do ano Quer dizer, a dívida cresceu de fato né nós estamos com a dívida líquida em torno de 600 milhões porque nós crescemos muito né? a companhia de dois anos para cá ela saiu de uma receita Média de 2 bi para esse gás de 5 a 6 né, para esse ano. Então é um crescimento muito robusto. Né? Óbvio que é acompanhado com um endividamento maior, mas com uma alavancagem bastante sob controle. E que deve cair mais na segunda metade do ano. Mas isso é em, é em real ou é em dólar? Em reais. Endividamento todo em, em moeda local, então. Sim, temos um endividamento em moeda local. O Paulo Pi pergunta aqui: como é que está o desempenho dos produtos voltados para o lar? Ele disse que gostou do lançamento dos robôs aspiradores. Que pede para você comentar sobre os novos produtos. Eu acho legal o negócio do robô aspirador também, vou procurar saber. Mas fala aí, Caio. Sim, sim. Não, é, temos uma gama bastante completa né, para a linha de casa inteligente, né, casa conectada. Né. O robô aspirador, inclusive, é um lançamento novo, de fato, né, como foi dito, né. inclusive com comando de voz, é, é, é algo bastante bacana. Né. E temos uma linha completa, tanto para parte de iluminação, segurança, automação residencial. A né. gente sempre continua lançando novos produtos. É um mercado que cresce, né? é um mercado que, que, que tem tido uma concorrência maior também, né? uh, mas é um mercado bastante interessante, que a gente está inserido nele, somos líderes na parte de iluminação, né? uh, uh, enfim, estamos bastante animados né, com, com o crescimento potencial dele. Quais são os, os principais concorrentes? A VEG é concorrente de vocês é, nesse setor? Eu, nesse mercado, nós temos vários concorrentes, né? o principal concorrente, principalmente na parte de segurança, é o Intelbras. Né? Eles são líderes nessa parte, e nós somos líderes na parte de... De iluminação. O Paradiso pergunta o seguinte: o volume de ações, de aluguel de ações, é muito relevante. O mercado está oversold em positivo. Como a empresa está monitorando isso? Só explica para gente o que é oversold, para quem não sabe, e responde, por favor, o, o Paradiso, o Caio. Perfeito. Nós monitoramos, a gente monitora sempre essa posição de, de, de aluguel, né? Aluguel de ação, na verdade, existe uma expectativa, quem faz esse aluguel, de que a ação caia, né? então ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele procede ao aluguel, né? mas nós acreditamos que, enfim, não, não, não é algo que, que se justifique no tempo, né? isso, isso, isso, isso deve diminuir, porque a companhia vai continuar entregando bons resultados. Né? Então, a tendência da ação é subir, não cair. Né? Mas, enfim, é alguma coisa que é praticada no mercado, não só com a Positivo, com várias empresas, né? enfim, é, é um mecanismo que existe, né? mas acredito que ele, vai, que ele não, não, não vai perdurar justamente por essa por essa entrega de bons resultados contínuos que nós vamos ter durante o ano. O dia que saiu o balanço mesmo? Dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto. O Paradiso também pergunta como é que está o nível de estoque da empresa. Aham. É, nós tivemos um, um nível de estoque mais alto, né, principalmente aí no, no, no, no, no, em março desse ano. Né? Uh, agora, no, agora em, na, na, na, no segundo trimestre, né, a gente já começa a ter um estoque um pouco menor. Mas por que, que o nível está alto? Né? Justamente porque nós temos... Né, trimestres para entregar muito fortes. Né? Nós vamos crescer bastante. Imagina que nós tivemos uma receita de 1,2 bi, bruta no, no primeiro trimestre e estamos dando um gás de 5 a 6 para o ano. Né? Ou seja, nós vamos ter trimestres muito fortes daqui para frente. Né? Esse estoque ele reflete justamente esse crescimento projetado para o ano. E claro que nesse estoque também existem grandes projetos, né, compras, insumos para grandes projetos que estão sendo entregues agora, como é o caso das urnas, como é o caso de grandes projetos de governo, como é o caso do, do projeto de servidor para a Petrobras, que a gente entregou agora, né, entrega para Atos, né? Atos Bull, que é um integrador, ele vende para a Petrobras, é um projeto bastante grande, né? nós estamos vendendo o 25º servidor mais poderoso do mundo, né, um, é um supercomputador, né, então tudo isso, obviamente, acaba impactando o estoque, mas tudo isso sendo entregue, sendo recebido, a gente vai conseguir diminuir esse nível de estoque e o endividamento geral da companhia. Pois é, como é, que vocês, quais estratégias estão vocês estão usando para, utilizar, é, usando para diminuir o efeito da inflação é, nos custos de vocês? Como é que vocês estão lidando com isso aqui? Preço da matéria-prima elevado? Veja, uhum. é, nós tivemos ao longo do ano passado né, uh, uh, uh, os custos de matéria-prima em moeda forte crescendo continuamente, né, um nível cambial estressado também, o câmbio no passado ganhou estressado boa parte do ano, né, mas era um ano que você tinha uma demanda muito forte, principalmente na parte de varejo, né, então a gente conseguiu fazer os repasses né, de preços uh, sem muita dificuldade. Esse ano, uh, obviamente, com o mercado de varejo mais é, mais difícil, né, esses repasses são, são, são, são, são mais difíceis também de ocorrer, só que esse ano a gente está vendo um, um efeito um pouco contrário, né, um câmbio um pouquinho mais sob controle, embora agora ele esteja né, de novo, né, indo para um níveis, níveis um pouco mais altos, mas principalmente os custos de, de, de matéria-prima em moeda forte caindo. Né? Isso é algo importante, né? isso faz com que exista um alívio, uma necessidade de você fazer um repasse adicional. Né? Isso é uma coisa que tem ajudado a companhia e o mercado de uma maneira geral. Né? Os custos de moeda forte de componentes, de semicondutores, né? eles têm caído, né? e caído de maneira até significativa em alguns casos. Né? Pedro pergunta se vocês têm intenção de entrar no Mercosul. E ainda manda um abraço. e Diz assim, abraço do pessoal da roda <risos> Ótimo. Ex-colega. Abraço, abraço para você, Pedro. Não, veja, nós já estamos no Mercosul. Né? Nós operamos no Mercosul através de uma joint venture, com uma companhia chamada Berreat. Né? E a gente opera tanto no mercado argentino, no mercado uruguai, né? e também operamos um pouco na África. Né? Em alguns mercados na África, vendendo para projetos de governo, né? projetos de educação principalmente. Né? Então, nós, já, nós já temos isso no nosso portfólio, né? boa parte disso vem via equivalência patrimonial, porque é uma joint venture, né? então não é registrado como venda, mas vem o resultado como equivalência patrimonial. Então já, já estamos no mercado, na verdade. Última pergunta, o, o Caio, mais uma pergunta do Paradiso. Paradiso, eu nunca vi um investidor mais dedicado aqui Bom. do que o Paradiso. Mandou um monte de pergunta e ele disse o seguinte, o projeto Urnas já está consolidado. Que tipo de projetos novos a empresa está analisando para substituir um projeto da mesma envergadura que levará a empresa a um novo patamar? Perfeito. Não, essa é uma pergunta muito boa. Veja, claro, substituir integralmente um projeto como o Urnas não é simples, né? porque é de fato um projeto muito grande, né? são de bilhão, né? dois faturamentos de bilhão. Uh, nós temos vários né, projetos que a gente analisa, né, tanto na área de governo como também na área corporativa, né, que, que projetos especiais né, que, que demonstram a nossa capacidade de engenharia, tanto de hardware quanto de software, né, que podem virar realidade né, nos, nos próximos trimestres. Né? A gente trabalha muito de, próxima a, a órgãos públicos também, em projetos que eles apresentam para a gente, que podem, podem vingar. A gente tem dito né, projetos potenciais como, como, como, como de bilhetagem né, de, de, de, de ônibus, como, por exemplo, a parte de, de, de, de terminais lotéricos, alguns totens né, que a gente forneceu para a por exemplo, são projetos que, que, que já ocorreram no passado, coisas parecidas podem ocorrer futuramente, né? Mas de fato é difícil substituir a urna integralmente, né? É um projeto muito grande, né? Mas existem vários no pipeline que a gente está analisando né? e que podem vir a ser projetos especiais bem, bem interessantes para companhia Já, mas já esse ano novidades esse ano? Talvez, talvez. Eu diria que talvez mais para o ano que vem. Mas em quais do setor? Porque vocês são uma empresa muito diversa, né? Em qual, em qual setor você acha que pode, pode vir assim um impulso mais forte para os ganhos da empresa nos próximos três? Eu acredito que o setor que mais vai se destacar, né, não só nos próximos três, mas no futuro, é o setor corporativo. Né, crescimento muito forte, principalmente em serviços. A gente lançou uma avenida nova esse ano, de, de tech services, né, que a gente chama, que é uma avenida em que a gente começa a prestar serviço não só para o nosso parque né, de, de dispositivos, né, de computadores, principalmente, mas também para parques multimarca. Né, que era uma, uma, uma, um pedido de, dos nossos clientes corporativos, né, a gente poder não só fornecer novos equipamentos, mas também cuidar do parque legado. Né? Então, aqui nós podemos ter um crescimento bastante interessante em serviços ligados a POS, né, em solução de pagamento também, vamos ter um crescimento bastante interessante. No próprio POS, né, no próprio hardware em si, né? estamos crescendo bastante no mercado corporativo, tanto em pequenas e médias empresas, que nunca compraram tanto, né, continuam comprando, como em grandes contas. Né? A gente tem conquistado novos clientes grandes né, na parte corporativa. Então, nós acreditamos que, de fato, o segmento corporativo é o que mais deve crescer ao longo dos próximos anos. E nesse é nesse segmento bom. que vem as novidades também. Sim, é, porque é um segmento que vai trazer margens melhores, retorno do seu capital melhor, né? então a gente realmente quer crescer nisso e, e, e muito em serviço também. Mas pode ser via aquisições? Mais organicamente. Eu acho que o inorgânico aqui ele pode ser complementar, ele pode nos ajudar a acelerar negócios em que a gente não é tão presente, né? mas deve ser mais, mais organicamente mesmo. Tá ótimo, Caio. Super obrigada viu pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre à disposição. Boa noite a todos. Boa noite a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Paulo Pi, o Paradiso, Cartório, Rodrigo, todo mundo que mandou perguntas. Super obrigada, é para isso que serve aqui o Conversa Aberta. Então convido a todo mundo toda quarta-feira às sete e meia da noite Conversa Aberta para você trocar uma ideia com o executivo das empresas das quais você tem ação ou você tem ações. Muito obrigada. Um beijo. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau tchau. Oito para reclamações. Pssiu. O que você tá fazendo? Tô tentando investir uma grana. aí, você liga para investir? É, Alegría Macareta que no fueran para darle alegría y cosas buenas.